Oi, bom dia meus amigos Seja bem-vindo para o Congresso de Artes Visuais Aqui é o Marcelo Vou estar apresentando aqui a palestra para vocês Separei um pouco alguns trabalhos que fiz manualmente Vou estar mostrando rapidamente como que é feito a joias com a bancada Eu que fui joalheiro dos 14 aos 20 no centro de São Paulo Lá na Barão Fiz alguns videozinhos aqui por exemplo, nesse aqui, ó, eu vou estar tá mostrando quando a gente chega com o metal e vai derretendo o material para laminar, para fazer um fio, então aqui a gente tem um cadinho, tem um maçarico, aqui eu estou na bancada esquentando bastante o material. Aqui eu estou laminando o material para ele se formar chapa ou fio. Aqui para é, vocês terem uma ideia, ó. se passar no meio faz chapa. Aqui no canto tem meia cana para fazer o aliança. Só desculpe o, o vídeo não tá tão bacana. Que foi meu filho que me ajudou a filmar. Seis anos. Então vamos lá. Aqui eu estou cerrando. Ó. Aqui a gente mostra o material ó, na bancada. Saiu a chapa lá do laminador. E aí com essa chapa. A gente vai fazendo qualquer curva, pedaço para soldar. Aí cerrou. Agora aqui a gente tem é, o fio, né? Chama fieira, onde a gente vai laminando um pouco, a, vai afinando com uma lima a ponta e vai enfiando aqui nos buracos com cera, parafina, para ele deslizar melhor. Então essas fieiras, elas têm também bastante de formatos diferentes, quadrado, navete. A gente vai fazendo o fio, vai medindo com um paquímetro e chega na medida, medi medida exata do que a gente vai precisar para fazer o nosso material, o no a nossa peça. Né? Aqui é uma outra etapa lixando, onde a, a, após é, feito a, a peça, a gente entra com acabamento. Um pouco lima, vocês veem as limas aqui embaixo e tem a parte de lixar aqui. Eu tô usando o um motorzinho para lixar por dentro, pode ser é, por fora também. E a última parte é polindo. então aqui eu tô dentro do eu tô mostrando para vocês as polias onde a gente passa uma massa de poli. É, existem a a de feltro, que é de pelo, essa outra aqui de tecido, e dessa forma a gente vai pulindo o anel por fora, por dentro, a gente vai pulindo as correntes, onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes escapa alguma coisa. Né? Então essa é a base de se fazer uma joia do, do zero na bancada. Agora vamos estar tá entrando aqui para mostrar para vocês o. Deixa eu fechar esse programa. Mostrar para vocês algumas peças que eu fiz. Então, já há dois anos voltei a montar minha bancadinha aqui em casa. Aqui é uma peça que eu criei com a semente de Shiva, que é lá do yoga. Onde eu, o meu desafio foi criar uma peça sem ter solda. Então, eu fiz um ganchinho para passar na orelha. Aqui eu já tinha essa pecinha aqui estampada. Um outro pedacinho de, de fio quadrado. Aí eu laminei aqui um pouco de fio. Aqui é toda a peça separada, e aqui é a peça final, ó, onde a gente somente, aí depois eu fui para o polimento, acabamento, né? e aqui tem uma foto da, da peça na orelha, esse brinco eu entreguei para um amigo meu, que presente, agora vamos lá, mostrando outras peças aqui, Essa aqui ainda foi manual, tá? Ainda não entrei aqui com o 3D. Deixa eu ver outra peça aqui. Ah, essa aqui também. Ó, foi uma das que eu voltei a fazer. Separei aqui que eu achei bem legal, que é um uma, umas etapas. Ó, estou serrando a chapa que passou lá do laminador. Então aqui ó, eu tô peguei. A, eu estou fazendo o um skate aqui, tá? Aí eu fiquei laminando ele ó com a lima, pra acertar a borda. Aí aqui eu tenho a parte do shape. Então o shape eu desenhei ele com carbono em cima de uma chapa, tá? peguei uma referência na web, passei o, pa o papel um carbono para riscar a chapa de metal, fui serrando. Aqui eu puxei o fio lá ó, achatadinho, fui passando na fieira para ele fazer o tubinho como se fosse um canudo. E aqui eu tenho a, aqui é o eixo do, do skate. Então aqui eu tenho o eixo onde eu encaixo a rodinha ele é um pouquinho mais fino aqui é como se fosse o truck e aqui é o skate pronto ó. então eu vou colocar uma argola de lado para ele ficar de lado pendurado numa corrente e aqui é do outro lado dele e esses skates eu fazia muito, tudo que eu fazia, eu tinha muita saída e aí eu vou mostrar para vocês um projeto que eu estou fazendo junto com uma ONG aqui de Poá, ONG Social a gente está montando a, um display de venda e aqui vai... essa base aqui tem... é um porta-joias, né? Então ela tem uma tampa onde a gente coloca as marcas. A minha empresa está apoiando essa, essa ONG, a gente desenvolveu o um modelo de negócio para eles. Aqui é a, são as peças, ó, então a gente vai ter skate que é de colocar no buné ou jaqueta, que é um broche e tem um skate para colocar na corrente. Então, esse daqui foi feito no 3D. Aqui já é a, a parte final, ele pronto. Aqui eu vou mostrar mais, mais uma foto dele. Ó. Tá? Então, a etapa do, do 3D funciona assim. Ó. Eu vou criar um arquivo novo aqui e exemplificar para vocês. Ó. Então, a gente tem um 3D. Quando, vai, deixa eu pegar um brush mais fácil aqui. Pronto. Então, primeiro a gente tem um desenho. Desenho, que é o design Aí você vai fazer né, com pedra, com, sem pedra A partir do design, a gente vai para o 3D Dentro de um programa 3D Existem vários programas, né? Desde o Rinocer, Matrix Eu uso particularmente o cinema Eu já trabalho na, na Artnet com ele há, há mais de 10 anos Então tenho grande facilidade E o programa 3D, esse arquivo depois ele é exportado, né? .stl Aí ele vai, daqui ele vai para uma máquina de prototipagem. Prototipagem que ele vai imprimir, aqui é impressão, a impressão. A prototipagem é igual a impressão. Impressão 3D. Que ele é feito de uma resina dura. A partir dessa resina ele vai fazer uma borracha. Aqui eu estou mostrando a, as etapas da. 3 Como que é feito um o um projeto 3D de joias Daqui a pouco a gente vai para dentro do programa Fazer uma peça junto Então a gente tem aqui ó, Saiu da, da resina Vai para borracha Essa borracha Eu já mostro para vocês como que ela é Ela vai para uma cera Cera vermelha normalmente É uma, uma cera bem mole Que ela derrete fácil E da cera Ela vai para o gesso essa última etapa, o gesso, ele aceita o metal. O gesso ele tem propriedades que ele, você joga o metal derretendo lá ele suporta o metal. Então aqui a gente tem uma máquina que é o computador. Né? Aqui a gente tem a máquina manual, vamos dizer assim, que é o desenho. né? Vou mostrar alguns desenhos que eu já fiz. Aqui a gente tem o um computador e um programa. Aqui exportou o arquivo. Entrou numa máquina para fazer... Deixa eu pegar outra cor aqui para ficar mais fácil. Voltando aqui, temos o desenho dentro do programa, exportou, temos o arquivo impresso em resina, temos a borracha, da borracha a gente faz a cera, que é aquela árvore, não sei se vocês já viram, joias? Faz a árvorezinha com vários, né? Então você pode imprimir vários de uma vez só. E para o gesso, a gente é outra máquina que faz a fundição, aonde a gente tem aqui essa árvore em volta de um é um equipamento, né? Aquele depois tem um lugar para jogar o, o líquido derretendo. Aí o líquido, o líquido que é o metal e vai uma máquina para fazer tudo isso. Então aqui eu não tenho as máquinas. O que eu tenho é a, a criação de peças diferenciadas, né? Então ó, voltando aqui para vocês entenderem um pouco mais de prototipagem. Isso aqui eu já mostrei também. Ó, aqui é um anel. Que um amigo meu, o Carlos da Triard, lá do, da Barão, ele, tem, ele é um designer de joia, é um joalheiro. Então ele desenha algumas peças e tem me procurado. Ó. Ele fez esse anel aqui com um cliente lá dele que pediu como se fosse o anel do. parece que é da novela aí do Comendador. Aí eu fiz dois, dois tipos de textura. Aqui é render, tá? Aqui ainda não é foto. Então eu uso o V-Ray, onde a gente tem um resultado um pouco melhor. Mas o próprio render do, dos programas também são muito bons. Aí, aqui, ó, o mesmo anel ele com a prototipagem a prototipagem que é a, a cera. Tá vendo? Aqui é a cera. Aí, aqui também tem um outro anel para ele que eu fiz: o Carlos. Ele, o cliente dele pediu para fazer um, a cabeça de um cachorro, um bulldog. Aí ele me mostrou alguns desenhos, mostrei para ele a cabeça do cachorro modelada, ele pediu alguns ajustes, né? Então a gente tem essa grande vantagem de estar tá fazendo uma peça no 3D e mostrar para o cliente sem a peça realmente estar pronta, né? Então a facilidade de alteração é, dentro de um programa é muito grande. E tem a etapa depois de, de finalização que volta para a parte manual, que é aquilo que eu mostrei para vocês. O polimento, o lixamento e a entrega do material. Agora vamos aqui para dentro do 3D fazer uma peça. Eu separei aqui uma pedra uma navete. E vamos criar uma peça, tá? Vamos fazer um solitário. Então, para fazer um solitário, a gente tem que, a partir daqui do momento, fazer uma garra. Então, vamos supor, tem que ter uma garra... Em, em joias, a gente, no 3D a gente consegue inventar muito, né? De se diferenciar. Opa, espera aí. Ah, deixa eu só deletar alguma coisa aqui. Pronto. Ainda tem um pouco ali do pontinhos, que tinha umas pedras do lado e pronto. Aí eu deletei os pontinhos. Então aqui, ó, vou fazer as garras, né? Vou dividir a tela aqui em cinco. Pronto. Então nessa vista aqui, ó, eu tenho aqui a vista em perspectiva, tem a vista top, a vista de cima, tenho a vista direita e a frontal. Eu vou usar a frontal, então eu vou aqui no F4, no cinema tem alguns atalhos para facilitar isso. Primeiro eu vou jogar o meu aro. Tem um aro aqui pronto. Ó. Tá? Vou diminuir ele aqui. Depois eu mostro para vocês a mudança do aqui a quantidade de segmento e aqui a o tamanho do da circunferência aqui e aqui a quantidade de divisão vou colocar aqui no, na linha para vocês verem ó. então aqui a quantidade de divisão lembrando que no 3d quanto mais dividido mais trabalho dá né? então eu prefiro trabalhar com pouca divisão e no final que a gente vai passando para alguma outra subdivisão então vou colocar aqui ó o aro, tá, esse aro solitário, ele ficaria mais ou menos nessa distância, vou diminuir um pouco aqui, usar o um número par, que ele fica mais fácil de puxar as garras aqui do lado. Então, vamos, pronto, aqui 10 divisões, e aqui o segmento dele que tem 5, eu vou colocar 6, pronto. Então, o aro, olha, eu vou passar ele para editável, né, para poder já modelar um aro um pouco diferente. Clico aqui. Ele passou para a malha. Passando para a malha, a gente tem a opção de editar ele. Então, ó, temos como editar a malha, vértice ou ponto. Eu vou aqui no vértice. Vou selecionar aqui. Ó, que Eu entrei no Select. já fiz o atalho, né? Select loop, ó, loop. Aí vou selecionar aqui. Vou entrar aqui com uma ferramenta de transformação. E aumentar isso aqui um pouco. Ó. Nessa outra vista... Eu tenho um pouco mais de precisão até onde eu posso ir, ó. Agora eu posso pegar os que estão próximo desse. Então, tem aqui, ó, a ferramenta Select, Grow. Aqui, ó, Grow Select. E aí, ó. ó dessa forma, a gente vai editando os pontos. Então, em, em, embaixo, eu vou deixar ele um pouquinho mais fino. Então, eu vou descer aqui, ó. Pronto. Em cima um pouquinho mais grosso. Agora para virar meia cana eu vou pegar aqui na edição de malha. Eu vou selecionar tudo, dei o comando A e vou entrar numa ferramenta de corte que é o Knife. Aqui ó, apertei a letra K, entrei no Knife, eu vou no loop. Então com a ferramenta Knife eu vou cortar aqui, vou cortar aqui, aqui um pouco para ficar próximo do outro aqui. E um pouco aqui, ó. esses cortes são para fixar a, a, a borda. Então, ó, eu vou jogar no Hyper, que é uma ferramenta de suavizar. Agora a gente já consegue visualizar aqui ó, a meia cana. Tá vendo? Tá, então, aqui eu já tenho um aro um pouco diferenciado que eu não conseguiria fazer tão rápido lá na mão. Porque aqui ele tá mais fino, aqui ele tá mais grosso. Dá para fazer, mas demora algumas horas. Aqui é bem rapidinho. Então, pra, agora eu vou fazer as garras Então vamos lá, fazer a, deixa eu salvar ele aqui Pronto, Salvei Depois eu posso mandar para vocês esse, esse arquivo aqui Se vocês quiserem, só só um, entrar em contato Eu mando esse arquivo que eu estou produzindo aqui Eu exporto ele para vocês Então eu vou fazer aqui ó, o, a garra Então a garra, vou usar essa ferramenta Então eu tenho que primeiro imaginar quantas garras ele vai ter esse anel Bom Vamos pôr três de cada lado, tá bom? Vamos pôr três de cada lado. Então vamos fazer uma e depois é cópia. Então aqui ó, é isso aqui ó, a garra de um, de um anel de nave, é, solitário, né? Aqui eu vou fazer uma curva diferente, tá? Vou vir pra cá e vou fechar aqui ó. Esse aqui eu quero dele, opa, voltar aqui. Peguei a ferramenta de seleção e vou deixar ele um pouco não tão arredondado. Aqui eu estou selecionando os pontos. encostar ele aqui. Pronto. Aqui, por enquanto, ele é um vetor. vetor não tem como ele renderizar. É uma, é uma ferramenta que trabalha em conjunto com outra. Então eu vou fazer uma, uma curva aqui para ter uma garra bem diferenciada e colocar uma um desenho aqui dentro, então, agora eu vou colocar a FreeHand vou fazer um desenho aqui, assim, ó pronto agora eu vou dar uma arrumadinha nele, para ficar um pouco mais bonito o acabamento, aqui, ó deixa eu selecionar tudo e só avisar aqui, ó, soft, pronto agora eu consigo fazer um pouco, umas curvas melhores Aqui eu já vou mostrar para tirar um pouco de ponto. Acho que ficou demais. Aí. Aqui é sem compromisso. Eu tô fazendo um... um vocês vão ver daqui a pouquinho por que que eu fiz isso aqui, ó. Aqui. Pronto. Então agora, Vou juntar os dois aqui, né? Selecionei com o botão direito agora aqui, andou. Connect Delete e aí vou jogar na ferramenta para fazer a malha, que é vou usar aqui nesse caso vou usar a extrusão. Então aí jogo a spline lá dentro e ele fez a extrusão. Aqui é a profundidade da extrusão, tá? Para esse caso eu não preciso ter ele tão arredondado, mas eu vou arredondar um pouquinho para vocês verem o que que é ser é arredondado diminuir um pouquinho mais aqui ó Vamos ver, por aqui assim ó. então eu tenho o caps filete aqui ó para arredondar que é o que arredondar essa bordinha aqui ó vou fazer um preview de tela aqui ó está totalmente duro tá vendo então eu vou deixar ele um pouquinho redondo aqui ó caps filete tanto na entrada quanto na saída então aqui a quantidade de corte vou colocar pelo menos uns três e, a, e o tamanho vou colocar dois três e dois tenho que repetir, porque uma é um lado e o outro. Como ele, ele ó, jogou para fora, eu tenho essa opção aqui de manter o tamanho dele. Às vezes funciona, às vezes não. Então, nesse caso, eu vou manter ele desligado. Vou diminuir um pouco aqui a profundidade. Opa. Aí. Então, é isso. Ó. Esse aqui é o desenho. Nessa hora, eu vejo que ficou ainda um pouco grosso. É, quase entupindo ali o meu furo, né? Então, eu vou deixar ele menor. Vou colocar aqui um, um, pronto. E também vou deixar ele maior aqui agora, vou cancelar temporariamente. Então uma das vantagens do cinema, hein, que, repara, é, olhando com outros programas, ele, ele fica muito aberto, as primárias, as primitivas, são esses arquivos, ou juntamente de pé do, dos vetores com as ferramentas de modelagem, a gente consegue mudar muito rápido qualquer coisa dentro do cinema. Então aqui ó, vou deixar ele um pouquinho maior aqui ó, o furo. Aqui, um pouquinho maior aqui, um pouquinho maior aqui. Pronto, então vamos ver lá. Aqui também tá um pouquinho encostado demais, né? Então, Tem que tomar cuidado aqui para não ficar tão fino, mesma coisa aqui. Vamos ver como é que ficou agora. Pronto, fez um desenho ali na garra. Tem uma garra aqui, agora vamos duplicar a garra. Como ele... Se, vamos fazer assim, ó. Vou pegar aqui um instance, que é uma cópia fiel dele. Vou aqui na edição. Então, a outra garra, ela tem que estar com a base, né? Então, deixa eu voltar aqui, só para facilitar. Então, assim, ó, aqui é o pivô, pivô do, do movimento do, da minha modelagem. Vou deixar o pivô aqui embaixo, que é o centro. Vai facilitar na hora que eu fizer essa cópia. Então, aqui, ó, a cópia é a instância. Instância, tudo que eu mover aqui, ele vai mover lá também. Então, ele é uma cópia fiel. Essa é a vantagem de estar tá usando a instância. Então, aqui, ó, vou sono pra cá. E ele tem que estar tá próximo lá no centro. Então, as garras de um... Tá vendo a garra lá dentro, ó? Então, as garras de um solitário, embaixo ele fica pertinho, em cima vai abrindo para ter a, a garra. E vou pôr agora... Pronto. Vou deixar assim. Então, vou colocar aqui, ó, menos 50. Vou fazer uma cópia dele. E vou aqui para o outro lado, para ele girar lá para o outro lado. Ó, pronto. Fiz três. Jogar aqui, ó, numa pastinha. Vou fazer mais um... Um instância desse aqui, eu poderia fazer simetria também. Vou estar tá rotacionando aqui do outro lado. Apertei o shift para ele cair certinho. Então dessa maneira eu já tenho aqui minhas garras. Ó. E aí eu consigo arrumar. Arrumar que eu digo aqui. Ó, ele entrou demais na pedra, então eu tenho que dar uma arrumadinha aqui ó, no ângulo dele. Ó. Vendo? Então, como ele é, ele é instância, eu mexo em um, o outro vai junto. Ó. Pronto, aqui eu já tenho um anel, né, um solitário agora eu preciso arrumar a garra aqui ó. a garra ainda não tem um acabamento legal ou eu posso fazer dois aros também aí, a, aí vem a criatividade então vamos dar uma melhorada aqui ó. como eu tenho tudo isso a partir de um único um único vetor ó. então eu vou por enquanto cancelar o preview deles aqui ó. eu vou mexer só nisso ah, vamos supor que nesse momento eu não gostei dessa parte aqui de dentro, não ficou legal. Então vamos deletar ela. Pronto, não gostei, deletei. Agora vamos mexer aqui na base, né? Tentar na Spline, edição de ponto. Vou voltar a ligar aqui, ó. E vou melhorar, ó. Tá vendo que aqui eu preciso dar uma melhorada? Então preciso ter o que? Mais fino isso aqui, ó. Deixar a base mais fina. E ele mais para baixo. Então, eu vou selecionar os dois pontos. Pronto. Agora dá certo. Tá? E eu poderia estar fazendo um desenho aqui do lado. Vamos, vamos brincar um pouco agora. Aqui. Então, acho aqui. Normalmente, é sempre bom dar nome, né? Aqui para depois não se perder. Porque a gente vai modelando e vai... Aqui é o... É o aro, né? Aro. E aqui é a pedra. Pronto. Então vamos lá brincar um pouco com a para facilitar eu vou passar ele para malha mas não tão subdividido então aqui na, no hyper eu vou passar um um pronto ele teve menos divisão então eu vou colocar aqui ó para malha quando eu passo ali para o hyper para malha ele virou uma malha só onde eu posso tá por exemplo selecionando ó, vou diminuir essa ferramenta de seleção aqui para pegar exatamente onde eu quero então eu vou pegar dois aqui e mais dois aqui, ó. E vou fazer alguma coisa. Não, vou pegar esses aqui, ó. Um aqui, eu vou pular um. Acho que fica melhor aqui, ó. Então eu tenho... Apertei o Shift. Pronto. E aqui, ó, eu vou fazer uma... Um, uma extrusão que a Extrusão é o quê? Puxar a malha. Aperto o D aqui, ó. Puxei a malha para dentro. Apertar o I. Tá? Então dessa forma, na hora que eu jogar aqui pro Hyper, ele vai fazer um oval, ó jogar aqui dentro do hype tá vendo ele começa a fazer desenho aí eu posso vir aqui desabilitei temporariamente eu vou fazer outro desenho aqui ó clico na malha é... vou fazer outro desenho aqui vamos onde... ah, fazer nesse bem pertinho aqui então de novo, ó, vou pegar aqui a extrusão, apertei o D, ele gravou o último, então vou fazer o, o mesmo. Ó. Tá dentro, aperto o I, ele gravou, pronto. Aí ele fez a mesma profundidade. Vou ligar aqui o Hyper. Ó. Começar a fazer uns desenhos. Isso aqui poderia ter eh, alguma parte para pôr mais pedra ou não. É, eu posso também fazer isso aqui ó, para fora, ver? então eu vou selecionar agora ó, aquela parte que eu já modelei aqui, de dentro, pegar aqui a de dentro, pegar aqui a de dentro. de dentro e puxar uma extrusão para fora, tá vendo, posso fazer de novo aqui para dentro, puxei duas vezes para dentro, vamos ver o que que vai dar, ó, começou a fazer algum desenho aqui, ó, tá vendo? Ah, não ficou legal, então eu vou voltar. Eu também não, não gostei. Então, vamos fazer tudo de novo. Então, a vantagem do, do 3D é isso. Não gostou de alguma coisa, refaz. Então, agora eu vou puxar uma garra aqui, ó. Uma garra não. Um, uma extrusão. Tá? Ó. Puxar pra cá. Vou rotacionar. E agora eu vou puxar aqui, ó. vou cortar, entrei com o knife selecionei tudo e vou cortar aqui ó. Eu acho que agora vai começar a ficar um pouquinho melhor então vou cortar ele aqui pronto, agora eu consigo com esse corte ó, pegar aqui a malha e fazer a minha extrusão ó. aí eu vou aqui de lado estou fazendo como se fosse um enfeite ali, eu vou rotacionar faço de novo a extrusão Vou rotacionar, faço um pouco mais, vou rotacionar, faço um pouco mais, vou rotacionar. Então, olha, eu estou criando a malha. Vou voltar para cá. Então, aqui nesse momento, como eu não peguei um desenho, estou inventando na hora. Vamos ver se fica bacana por aqui assim agora eu vou começar a afinar isso então ó, eu vou selecionar o grow perto a transforme começa a afinar selecionar aqui com laço e afinar mais aqui pronto então eu fiz uma pontinha aqui eu preciso dar uma arrumada também ó. então vamos pegar aqui ó, essa ponta com essa é sempre bom pensar em simetria então eu vou jogar aqui para dentro ó. pegar mais essa ponta agora um shift e lateralmente nessa vista vou deixar ele por aqui vou pegar só esse aqui agora ó. aqui veio fazendo um pouquinho mais vamos jogar ele no hyper para ver o que, que vai dar ó ele fez uma um desenho aqui ó então esse desenho ele pode, a qualquer momento, ó, ser editável. A gente tem uma ferramenta aqui magnética. Diminuir a força dela. Eu posso vir aqui e começar a editar. Ó. Ah, eu acho que de repente fica legal engrossar aqui, afinar ali. Aí vai de gosto. Ó. Vamos afinar mais aqui. então o bom dessa ferramenta é que a gente vai desabilitar o Hyper aí eu pego exatamente no ponto onde eu quero e vai fazendo alguma peça diferenciada, aqui. vou deixar mais no meio aqui então onde eu clicar e arrastar ele vai mover então, essa ferramenta é muito boa ah, mas agora desde fazer tudo de novo para outro lado, vamos fazer o seguinte vamos fazer a simetria então eu vou desligar aqui o Hyper Vou selecionar aqui ó, os pontos e deletar desse lado aqui. Pronto. Agora eu jogo o meu aro na simetria. Eu vou jogar aqui na simetria que ele vai lá e faz para o outro lado. Ó. Pronto. Vou só aumentar aqui para ele fundir direitinho nessa, nessa tolerância que aí ele funde direitinho aqui. Ligar o Hyper. Pronto. Tá feito lá um anel totalmente diferenciado. Aí nesse momento ah, ficou muito alto. Então vamos diminuir a garra. Aqui não tem. Não tem problema. Ó. Vou cancelar de novo aqui. Vamos entrar de novo aqui na edição de ponto. Ou posso diminuir tudo de uma vez. Ó. Pego a ferramenta de transforme, achato ele para cá. Aqui, acho que por aqui melhorou. Então vamos descer a pedra. Pego a pedra, desço aqui. Ó. Ó. E aí tá pronto o anel. Bacana, então ó, vamos salvar ele. Agora eu vou fazer a textura rapidinho aqui para vocês darem uma olhada. Eu vou jogar num plano, tá? Joga ele num plano. Eu vou agrupar tudo que é anel. Anel. Então aqui ó, eu vou dividir a tela em 5. Vou subir o anel que ele está para baixo do meu plano. Deixa eu dar um zoom aqui para ver se ele encostou ali embaixo. Pronto, vou fazer uma cópia dele. Eu acho bem legal a gente fazer cópia para colocar colocar ele aqui, ó, deitado. Vou colocar ele aqui, rotacionar aqui mais um pouco. Pronto. Deixa eu ir nessa parte aqui. Aí, pego aqui a ferramenta de mover, encostei aqui. Aí vou deixar um deitado e um pouquinho de, de rotação, assim, ó. Gente, e esse aqui também vou rotacionar deixar ele mais de frente. Pronto. Eu sempre faço dois assim, ó, pra ficar bacana. Então, por enquanto, ó, fazer um teste de render. Não tem textura nenhuma, nem iluminação. Só temos um fundo. Então nesse momento vamos começar... Porque ó, o 3D também tem algumas etapas, né? Que é a modelagem. Ó, vamos aqui, entrar aqui no... fazer o metal. O, fazer o prata. prateado prateado normalmente a gente usa um pouco de cinza aqui, então... Materiais existem os mais diversos tipos de de opção de fazer. Dá para desfocar o brilho, dá para aumentar aqui, ó, o, o brilho. Aqui pode ser ir pro metal. Então eu fiz um prateado aqui, como se ele fosse de prata, é, ouro branco, né? Então vamos lá. Como é, esse aqui é cópia, o que eu fizer, ó, esse aqui é uma distância. O que eu fizer aqui, lá vai aceitar. Então vamos fazer a pedra agora. Não, aqui não é pedra, é prata não. Vamos pôr ouro branco, né? Ouro branco que vai ser um baita diamante vamos, vamos falar que vai aparecer um cliente aí querendo nosso nosso anel e aqui vai ter o a pedra então a pedra a gente usa a transparência aqui normalmente eu aumento isso aqui para um meio depende para gerar uma, uma aqui a transparência não precisa estar 100% o brilho aumentar aqui o brilho, que é esse, brilho, esse ponto de brilho posso abrir aqui um pouco para ele gerar um brilho mais forte e vou jogar lá na pedra pronto, tenho aqui a pedra e agora eu tenho aqui o meu metal que eu vou jogar aqui e vou duplicar ele aqui com Ctrl A no aro pronto, por enquanto eu tenho somente textura sem ter, trabalhar a luz, sem nada então agora vamos trabalhar a iluminação vamos colocar uma câmera, né então eu entro na câmera aqui, eu estou nela. Eu vou travar a câmera para não perder mais. Tá? Uma dica aí para... Agora eu saio da câmera. Se eu quiser voltar nela, é só clicar aqui. Tendo com essa trava, eu não consigo mover a câmera. Então é uma facilidade aí. Agora, com a divisão de tela, vamos colocar luzes. Então vamos colocar luzes. Então a luz aqui, ó, vou colocar uma luz para ficar um pouco mais real e direcionada. Vou colocar um spot com um target, target é isso aqui, ó. Então eu vou direcionar a luz para esse ponto, ó. É só arrastar para cá. Nesse momento, ó, quando eu mover a minha luz, ele vai estar tá voltado para esse anel, ó. sempre. Ó, clico aqui na luz, ó. Para onde eu mover ele, para cima, para baixo, por ele eu ter colocado uma tag, aí ele vai sempre direcionado. Então, aí tem que entender um pouco de luz, né? Vamos supor que eu estou aqui, ó, com a minha câmera, eu tenho que ter uma luz frontal. Meio lateral, eu vou colocar uma luz área, para fazer uma, uma, uma iluminação mais difusa. A força dela eu vou diminuir um pouco aqui, vou também habilitar a sombra, a área. Na minha câmera, eu vou entrar nela aqui, ó. Opa, tem que estar tá nessa janela aqui, pronto. Eu posso mudar também a minha lente, ó. Eu tenho uma, algumas lentes já prontas aqui, ó. Que conforme você vai mudando, ó, ela dá mais perspectiva ou não, ó. 8mm, então 8mm não vai dar tanta perspectiva. Vou colocar uma 16mm. Tá Deixa eu só tirar aqui, senão não consigo mover. Ó, coloquei uma 16mm. Então vou voltar aqui a minha proteção. Então mudei um pouco a minha câmera. É, tem também como colocar desfoque a partir de algum certo lugar. Então essa parte eu não vou fazer agora. Mas vou mostrar. Vamos finalizar aqui, fazer um render um pouco visualmente bacana, então vamos lá, na luz, temos uma aqui, vou duplicar ela com Ctrl e arrasto ela para o outro lado para ter o contraluz aqui eu sair daqui, pronto, então esse contraluz, ele não precisa ser tão forte agora o ideal é ter rebatedor, então ó, vamos jogar um piso aqui, tá? então esse aqui é o piso, ou chão, ou base, alguma coisa assim Vamos deixar ele um pouquinho, deixa eu ver, uma cor que vai combinar aqui, uma cor bem neutra, um pouquinho azulado, um cinza azulado, de leve, pronto. Vou jogar um pouquinho de grão, aí eu vou entrar aqui no noise, colocar pelo menos uns 5%, vou editar ele. Esse último aqui ele vai lembrar, esse nome ele vai lembrar muito, aqui a gente tem já uma biblioteca de, de grãos. E vou diminuir também aqui porque ele está um pouco grande, Vou colocar 15%. E isso aqui, ó, reflexo, eu posso ligar um pouquinho de reflexo, bem pouquinho. Ele vai refletir algo que está perto, então esse aqui é o chão. Então vamos fazer um teste aqui, ver o que está tá saindo. Ó, começou a ter um pouco mais de vida, tá vendo? Uma coisa bacana que eu faço é usar HDR. Então HDR, a gente joga um Sky. Vou entrar aqui com um arquivo HDR. HDR. Eu jogo ele aqui no Luminance. Vamos aqui, Eu tenho um atalho aqui de uma pasta de um, a, alguns HDR que eu até modifiquei no Photoshop, que eles são arquivos de 32 bits jogo aqui, ó, vamos dar uma olhada no, no resultado ó, o HDR ajuda a iluminar Então já começou a me dar um resultado um pouco mais bonito é, o chão ficou muito... o piso está muito escuro, então vamos clarear ele aqui ó, só para ter um pouquinho de tonalidade ó, esse reflexo aqui ó, com cor é o HDR. Então eu posso mudar minha setagem de render aqui para física. Ele vai ficar um pouco melhor também. Posso ligar cáustico, que é o efeito de brilho no, no, na base. Vamos aumentar o reflexo aqui. Ó. Reflexo um pouquinho mais. Aí, já tá bacana dessa forma vamos mudar o HDR para não esquentar muito ele tá vindo muito quente vou colocar um HDR mais neutro aqui ó tem esse aqui que é mais neutro ele não vai invadir tanta luz ó tá vendo aí eu posso aumentar tanto a luminosidade mudar o reflexo dos materiais aumentar o brilho de pedra aumentar até mesmo a força da luz ó. então se eu tenho aqui essa luz aqui que é da frente eu poderia estar com mais uma luz, tá? Então, normalmente no 3D a gente tem uma luz principal, um contraluz e uma luz de preenchimento. Então eu vou colocar aqui, ó, ela com 150. Vamos ver pra onde vai. lá. Agora eu vou subir um pouquinho pra vocês verem como que ela se difere, ó, Por causa da sombra. A sombra não vai ficar tão rasteira. Só que tá estourando demais, ó. Porque pegou no fundo. Então o que, a, o que a gente pode fazer também no cinema, a gente tem essa opção aqui, ó. Que a luz.. Deixa eu colocar ela aqui, ó. A luz não precisava ser tão forte. vou deixar ela por aqui. A sombra. Pronto. E o, o fundo, vamos deixar ele escuro para ver se melhora. Vou deixar bem escuro agora. Olha lá. Visualiza melhor. Agora uma coisa que a gente pode fazer é colocar rebatedor. E aí, rebatedor é o que? É, são placas lá em volta. A gente tem essa opção de colocar algumas placas em volta aqui. ó Eu giro ela. Isso aqui é como se fosse na fotografia mesmo. Então na fotografia, metal, panela, aço carro, moto, já acompanhei muito o trabalho. E os rebatedores de teto ou laterais, eles ajudam. Ó, vou colocar a luminância aqui. Ó. Liguei luminância no rebatedor, só para vocês verem a diferença. Então eu tenho um rebatedor, a câmera está aqui. Deixa eu sair da câmera para vocês verem. Eu tenho um rebatedor aqui. Ó. Vou jogar ele um pouquinho mais para frente. Então eu posso ter um rebatedor branco e posso duplicar e ter um rebatedor preto. E são esses rebatedores que vão fazer o volume. Puxar um brilhinho aqui, outro ali, além do HDR. HDR também. Então esse aqui ó, já é um rebatedor preto agora. Posso trabalhar ele aqui. Aí é teste, né? A gente vai testando até ter um resultado. Ó, eu vou fazer ó, ele rebatendo preto aqui. Ó. Todo esse preto é desse rebatedor. Então eu vou jogar ele branco também. Ó. Troquei a textura dele. Ó, agora começou a ficar branco então com isso a gente tem que ir testando ó, ele está refletindo o outro aqui a, a pedra ah, a pedra ficou um pouquinho clara então vamos colocar mais brilho na pedra tirar ó, tirar aqui a transparência é, reflexo vamos pôr um pouquinho de reflexo na pedra ver o que dá e aqui aumentar um pouco a, a o número aqui ó e vai dar um outro efeito na pedra Vou dar um zoom aqui, deixa eu sair daqui ó, Vou fazer um render agora, aqui ó, bem de perto pra gente ver a pedra, deixa eu ver a garra, a garra tá com, tá, tá com metal aqui ó, então vamos ver como é que ficou, ó lá, ah, vamos desfocar um pouquinho o metal pra vocês verem ó, reflexo desfocado, ó lá, vai dar um reflexo diferente ó. Ele vai demorar um pouco mais para calcular. Ele gerou um reflexo totalmente diferente. Então, com isso, a gente já consegue mostrar para o nosso cliente o resultado do trabalho do designer. Ele pode acompanhar na tela, ele, ele pode ver a peça antes de estar tá pronta. Aí a gente faz alguns renders, né, e manda para ele. Então, eu vou estar tá salvando aqui esse arquivo. E vou mostrar aqui alguns trabalhos que eu fiz também, ó com o... deixa eu ver aqui já salvei ele tem mais uns aqui ó. deixa eu fechar esse... esse aqui eu já mostrei que foi o skate aqui são alguns desenhos que eu fiz ó. tá então é pingente ou é anel aqui também é um outro eu gosto de fazer coisas bem diferenciadas usando simetria aqui é um pingentinho com um homenzinho Aí eu estou desenvolvendo uma coleção para as Olimpíadas. Ó. Ainda, aqui ainda não finalizei, mas eu imagino depois, pegar um fiozinho, depois de pronto. Aqui vai misturar a técnica de 3D com técnica manual. Aí vai passar fiozinho aqui, assim, ó, reto. Ou pode passar fio, ou pode passar linha. Então eu já desenvolvi essa peça pensando em ter um, um acabamento diferenciado usando a mão também. Aí ela poderá ter mais argola aqui, isso aqui vai virar brinco, vai virar anel, então, coleção. Aí eu tenho outro anel aqui, que é para os amantes de automóveis, é um motor V8. Ainda vou dar uma melhorada nele, dar mais uma inclinada aqui no, no, nos pistões. Mas você pode ver aqui, ó ele tem o um escapamento, tem a correia, tem aqui onde, é os, eu não entendo muito de motor, e tem o, onde sai, né, normalmente um, ca, um, um carro tem o capô assim, né, esses carros V8, aí sai pra fora só essa parte aqui. Esse é um anel também que eu vi lá fora, tô adaptando ele um, um pouquinho diferente, então as peças a gente vai se inspirando por aí e vai desenvolvendo, né, ou do, na, ou do zero, eu normalmente tendo, tendo a fazer coisa que eu nunca vi. Vou mostrar uma outra peça que eu achei bem interessante, foi um pingente que eu fiz, ó. Tenho ele aqui, o videozinho. Aqui, ó. Então esse aqui, ó, eu comecei a fazer alguns desenhos. Tá vendo? Na mão. Alguns pingentes, ó. E aí eu peguei um pra fazer de verdade, ó. Então esses aqui são desenhos que um dia talvez eu realmente faça eles de verdade. Mistura com pedra, outro sem pedra. Aí eu peguei e fiz ele de verdade, quer ver? Ó. Esse aqui, ó. Aqui a foto dele pronta. Então esse aqui eu fiz o desenho, fiz ele aqui e tenho ele no 3D também. Deixa eu pegar ele no 3D aqui para mostrar para vocês. Tem é. aqui o Ah, ele está no meu Dropbox. Deixa eu ir lá pro Dropbox. Aqui, ó. Pingente ametista. Vou mostrar um videozinho para vocês, ó. Então, aqui ele pronto. É uma ametista. Com... Ela tem um canto que é... Acho que é citrina. E tem ele no 3D aqui, ó. Um pingente diferenciado. Ah, ele, aqui de novo, uma pedra, né? uma foto. Vou mostrar outras peças que eu criei aqui, ó. Criei esse anel, que, que ele, vou dar um play aqui, ó, mostrando. Ele A pérola é presa em cima, ele é diferente. Aqui eu tenho um par de aliança também um pouco diferenciada um anel com aqui o que deu um anel de esmeralda com quatro brilhantes onde a cravação também é um pouco diferente aqui é uma navete então nessa navete ó, já deixei o espaço aqui para colocar pedra fiz um enfeite aqui ó fiz três aros aqui é uma pulseira uma pulseira com as pedras também de navete. E ela tem um fecho grande aqui, ó. Vou mostrar o fecho. Tá vendo? Então o fecho, gaveta, esse é um gaveta diferenciado, onde tem a parte que encaixa. Vou voltar um aqui, ó. E tem dois desses, um de cada lado, ele fecha bem aqui, assim. Ó. Então é uma peça que também a gente consegue finalizar ela tranquilamente. Ó. Aqui é um anel é uma meia aliança também diferente, esse daqui eu joguei uma, como se fosse uma bolinha de ouro lembrando um pouco mais um, algo egípcio, né, de, de Roma é, aqui uma gargantilha esse aqui é um anel de ônix eu acho que até fica um pouquinho pequeno aqui, poderia de repente aumentar mas qualquer alteração dentro do 3D é muito rápido esse aqui é um anel que eu... <risos> homenagem a uma, uma pantera eu fiz só o rabo da Pantera aqui, ó, e as pedrinhas elas são soltas aqui dentro desse caminho. E aqui é mais um anel que eu fiz com seis pedras de quadradas, com uma garra diferente onde vai um ouro branco aqui, aplique de ouro branco. Bom, e é isso aí pessoal. Espero que tenham gostado. Caso tenha algum designer que queira fazer alguma parceria, caso tenha algum cliente que queira comprar alguma joia, Estou aí para ajudar quem precisar. Caso precisem de alguma dúvida sobre fazer o, suas peças, lembre-se que podemos te ajudar para alguma finalidade. Um grande abraço. E precisando de alguma coisa, estou aí. Grato.